Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste quarto domingo do tempo comum, no Evangelho, Jesus nos vai dizer que nenhum profeta é bem recebido em sua terra. O Evangelho de hoje aborda a dimensão profética da vida cristã. Existe uma dimensão profética. Todo cristão é chamado também a ser profeta no seu tempo. Mas o que significa ser profeta? O profeta, em primeiro lugar, é alguém que conhece profundamente o plano de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus. É alguém que conhece quais são os apelos que Deus faz como ele interpela no tempo as pessoas. Em segundo lugar, o profeta é alguém que conhece profundamente a realidade e enxerga as contradições que existem entre a realidade e o plano de Deus, entre o Evangelho e a vida presente. Por isso é alguém que denuncia e anuncia. O profeta é alguém que incomoda, porque ele desincomoda. Nenhum profeta é bem quisto. Nesse sentido, nós também podemos dizer que São Francisco de Assis foi um profeta. E quem diz isso em primeiro lugar foram os luteranos, que disseram que a única revolução que existiu depois de Jesus Cristo, no cristianismo, foi o movimento franciscano. São Francisco de Assis, ele anunciou e denunciou no seu tempo também todas as desigualdades, todas as separações que existiam entre as pessoas. Ele profeticamente anunciou que somente Deus é grande e que todos nós somos pequenos. Ele abandonou a busca por prestígio e dinheiro e se fez pequeno no mundo, entre os pequenos. Ele foi também acusado de louco. Alguém que tinha perdido o sentido da vida. Mas na verdade, não com palavras, mas com uma vida. Ele estava sendo um grande profeta no seu tempo. Entre os pequenos, ele começou a despertar esperança. Ele foi acusado de louco.